Jesus é o Senhor desta casa e isso significa que não existe um lugar para você aqui então pegue suas mentiras seus esquemas todas as acusações e saia daqui em nome de Jesus a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida e todos aqueles que saíram de ti serão abençoados com a bênção do Todo Poderoso filho vai lá e essas vidas agora. Aleluia!